Felps? <risos> é só de cabelo sintético de rabo e cavalo curto e colado. Então, gente, preciso falar pra vocês. Eu cortei o cabelo. <risos> era peruca, na verdade. Era peruca. Era peruca, meu cabelo. Então, eu só, eu só devolvi. Estão vendendo de novo. Era peruca, era peruca.